Amigos e amigas, o vídeo de hoje vai ser diferente A filmagem, a gente vai ter Essa câmera que vai estar no teclado E esta câmera que vai estar em mim Essa câmera é um pouquinho ruim a qualidade Um pouco pior do que essa Mas vocês conseguem Viver com isso, né? Só por esse vídeo A gente vai pedir ajuda Do nosso amigo V de Vingança Vocês podem conhecer ele daquele filme V de Vingança E eu vou ver se a câmera se eu consigo... Manter a câmera em cima dele. Nossa, assim tá perfeito, velho. Conseguimos setar a câmera de forma perfeita para mostrar o teclado que eu estou usando neste momento, para vocês não acharem que é uma farsa, entendeu? Bom, você talvez esteja se perguntando qual vai ser o primeiro jogo que o Raktan vai jogar para fazer o teste dos teclados. Pois bem, é um jogo que eu costumo jogar bastante. Inclusive, tempos tempo de chuva, quando chove aqui em casa, é um jogo que eu jogo bastante Muito conhecido por todos, assim, que usam o Chrome Que é o joguinho de quando acaba a internet uh, Eu tenho que confessar que eu sou muito profissional no jogo E... Bom, é o que a gente vai ver aqui agora, né? A diferença entre os teclados... Jogando esse jogo E eu aposto que muitos de vocês nem sabiam que era possível abaixar Olha só como ele fica bonitinho quando ele abaixa Eu aposto que todos vocês pulavam os pterodátilos E agora eu tô com um teclado velho e podre Da Microsoft Vamos ver até onde a gente... Droga Tá, ok 409 Eu confesso que... Foi um erro, temos que ser justos 409 com o teclado ruim da Microsoft Agora a gente vai colocar o teclado bom da Revit Game RGB, mecânico, full anti-ghosting, teclas iluminadas, bem gay Eu vou até deixar tudo bem escuro aqui pra gente ter uma ideia melhor do que que tá acontecendo aqui Eu fico um pouco um pouco clareado na câmera, né? Com tudo escuro assim Fica vendo? Uau, É gay demais E agora a gente vai fazer o teste do mesmo jogo Sempre vai ser assim claramente pra não ser Ai meu Deus, já começou, já começou Meu Deus, olha que teclas cara Uau, uau Eu sinto a diferença Calma, não A gente pode rodar de novo? Pra parecer que o teclado gamer é me melhor Tá, vamos fazer de novo então, agora a gente tá aqui com o teclado gamer. Vamos... Nossa! Uh! Olha essas teclas, cara. Eu sinto o, o peso das teclas. É, é diferente, eu confesso. Eu me sinto um jogador mais importante. Bom, eu já passei claramente do recorde do teclado que eu tava usando, que não era gamer. Com o teclado gamer, você fica melhor mesmo. Pelo menos nesse jogo a gente pode ver claramente que... Que melhora, de alguma forma, né? Eu sou muito bom nesse jogo, se eu quiser... Se eu quiser, posso ficar aqui eternamente. Ainda mais com um teclado desses, cara. Ai, safado! Droga. Tá, vamos pro próximo. Bom, amigos e amigas, o segundo jogo que eu vou jogar aqui, pra fazer esse teste entre dois teclados, é um jogo que eu joguei muito na minha infância, e eu confesso que eu sempre me senti meio que... em desvantagem perante os outros, por estar usando um teclado... Comum assim. Vocês sabem como eu era fã de League of Legends e Grand Chase na minha infância. Muitos de vocês sabem disso. Mas não é nenhum desses dois jogos que eu vou jogar hoje aqui. Uh, o jogo que eu vou estar tá jogando é esse daqui do helicóptero. Que você tem que. basicamente. Ah, não, eu sou uma besta. Esse jogo não... nem exige o teclado. Cara, eu sou um merda, meu irmão! Próximo jogo, por favor Quais mais a gente separou pra gente jogar aqui hoje? Vai ter que ser o Fortnite? Tá Eu sei, eu sei, calma, eu sei Vocês estavam esperando o Fortnite O foco do canal aqui atualmente é Fortnite Nem sempre vai ser Fortnite, eu já digo pra vocês Mas eu sei que vocês estavam esperando pra ver Ah, será que o meu jogo vai melhorar? Será que eu vou ser um gamer melhor no Fortnite com um teclado igual do Rakutan? Fiquem calmos, meus amigos Eu vou mostrar isso agora, velho o mais esperado jogo de todos por vocês, Fortnite. Vamos ao Fortnite. Bom, pro primeiro teste, né? A gente vai deixar esse cara de lado um pouco e usar o teclado comum, barato da Microsoft dentro do Fortnite, né? Já estamos aqui com Fortnite. Ah, aqui! Agora sim, Fortnite! Fortnite, paraquedas. Vamos lá, vamos cair. Meu Deus, o que tá acontecendo? Como atira? Morre, morre! Morreu, morreu! Eu tô tomando tiro, eu tô tomando tiro! Como que acerta ele, pelo amor de Deus? Morre! Bazuca, bazuca! Bazuca! Bazuca! Bazuca! Matei, matei, matei, Eu matei? Eu, não eu matei, meu Deus, como que eu vejo meu score? Akutan, 3 kills, moleque. Zou, o tecladinho, tecladinho de pobre tá dando certo, velho. <risos> Quando você muda o volume do jogo, a mina toma dano. Meu Deus, que que é isso? Sai, me matou de picareta, velho! Eu aceito, eu aceito a morte Porque eu tava com esse teclado lixo E a gente vai apagar a luz Porque fica no espírito RGB Teclado RGB funcionando, moleque Vocês podem achar que não, mas Mas esse aqui é o verdadeiro Fortnite, velho Toma, toma Toma, toma me atirando, toma me atirando Toma, toma, toma Eu tô com pouca vida, toma escudo, toma escudo toma escudo. Agora você vai morrer, tiozão Toma, toma, toma, toma, velho Sai de mim, otário Você acha que você pode me matar, velho? E você aí? Moscando aí, velho Atira! Bazuca! Bazuca! Bazuca! Meu Deus! Eu tô tomando um prejuízo! Dá pra falar nesse jogo? Alô! O que que tá acontecendo, velho? Você vai morrer! Não vem tocar música do meu lado, cara! Não, eu, eu não gosto! Cara, é muito difícil jogar esse jogo, sério! Vai morrer! Morreu! Morreu! Na picaretira! Mano, eu tô com 14 kills. Moleque, teclado gamer, velho. Ai, o jogo fica travando, velho. A gravação fica travando nesse jogo perfeito. Cadê os caras? Mano, na moral, vocês estão vendo que com o teclado gamer eu tô indo muito mais longe na partida, velho. 15 de dano? É, é o Fortnite mesmo, dando 15 de dano numa RPG, velho. Não basta nas 12. Só highlight, moleque. Ó, o 360 no scope. Cadê meu mouse? Ó o 360 no scope. Uh! Vai com o Jack, cadê, maluco? Cadê? Cadê? No! Parece que entrou um novo boss na sala, velho. E o nome dele é Rakutan Freitinho. Acho que é isso, na moral. As comparações são claras. Com o teclado gamer, você fica melhor Sua jogabilidade melhora sim Então se alguém falar, Ah, pra que você comprou o teclado gamer? É gay, é RGB Não, cara, mostra esse vídeo e fala Ó, oh, olha como ele jogava com o teclado de pobre E agora olha como ele joga com o teclado gamer, velho Fica aí a dica, mano Eu quero ver como faz pra mudar o RGB do teclado, velho Porque se não der pra, pra deixar tudo colorido Não valeu a pena a compra, tá ligado? Cadê o manual que a gente tinha jogado fora Aquela hora? Eu falei que eu ia precisar do manual Aqui, achei Switch the color FN mais Dell FN mais Dell Uou oh! Olha só Nossa, velho Oh! Na moral Ah, piscandinho Ele fica piscandinho O que, que é isso? Apagado, é isso? Parece que é apagado No. Mano, na moral, não paga 1.500 reais para comprar a Razer Chroma Compra esse teclado aqui que faz a mesma coisa e é igual, velho Na moral, olha isso Ah, para, velho Na moral, que isso Bom, meus amigos Uh, eu acho que isso aqui vai dar pro unboxing e review do episódio de hoje O primeiro unboxing aqui do canal, né Espero que vocês tenham gostado da jogabilidade que tivemos Das apresentações E que vocês comprem esse teclado também Porque ele realmente é bom eu gostei dele Eu vou deixar tudo aqui na descrição ah, Meu Deus do céu Para, quieto aí eu vou deixar as coisas aqui na descrição sobre onde eu comprei, sobre qual é o modelo e a marca. Eu gostei muito dele, espero que vocês gostem caso comprem também. Não se esqueçam de se inscrever aqui deixar o like também. Um beijo e tchau! Uau, é muito bom. Ele é muito bom. É um ótimo teclado. Teclado mesmo, vale a pena cada centavo Do investimento Yes, yes, Uh.